Vietnã, hoje. Ele é nosso. Chegada em 20 segundos. Estou vendo, senhor. Está aproximadamente a 220 km da base 6. Se aproximando a 210 km por hora. Ótimo. Atenção, alvo ao seu alcance, base 6. E 10 segundos. 9, 8, Três, dois, um, fogo! Que esperar! Acertamos! Day Day. Estamos dentro do de território da FLN. Escute com atenção. Precisa lançar o sinalizador. Ajuda a a caminho. Sabe Se como usar, é usar isso? Sei. Vai, rápido. Não temos muito tempo. Tome quem! mesmo. É Parado! Por favor, é um avião das Nações Unidas. Estamos enviando suprimentos de emergência para Danang. É para o seu povo, pelo amor de Deus. Eu sou o povo. Vai! Vai! Não levam armas, senhor. Só comida e remédios. Destrua o que não puder levar. Mas, senhor, não estão levando armas. O que está dizendo, Tenente? Estamos cometendo erros demais. Você é o erro. Inter. Centro Juvenil da Califórnia. Olha só. Entendi, conselheiro. Se continuar comendo essa droga, vai acabar virando prisioneiro. Mas você deve estar com vontade, né? Vai esfriar, prof. Tá. Aí, aqueles panacas estão querendo arrumar alguma coisa, hein, cara. A parada é a seguinte: se pegarem a gente, a gente pega eles também. Era disso que eu tava falando. Conselheiro Tolliver, por favor, venha ao escritório central. É isso aí. Vá a sala do diretor. Você deu mole, tá encrencado. Conselheiro Tolliver, por favor, venha ao escritório central. Aí, eu tô fora, hein? Valeu, meu irmãozinho. Major. Fora? Está sem uniforme, general? Quero que conheça Jameson Prescott, presidente e dono da Prescott International, fundador das indústrias Biotech. Escute, Tolliver. Vamos direto ao ponto. Nos últimos dois anos, minha filha tem trabalhado como voluntária para as Nações Unidas. É muito legal para ela. E o que tem isso a ver comigo? Ontem, o avião em que estava foi derrubado próximo da fronteira, no Vietnã. A inteligência militar localizou o avião e o resto dos corpos, menos o de Gabriele. O avião foi derrubado pela Frente de Libertação Nacional um grupo de guerrilhas. O nome do líder é. Locke. Sar. Eu leio mas... Então, o que querem de mim? Quero minha filha de volta, Tolliver. E estou preparado para pagar o que for preciso para tê la Se puder fazer isso. Não. Eu acho que não posso. É... com você eu fiz Aqui eu já tenho muitas batalhas. Vejo mais garotos mortos nas ruas do que vi no Vietnã. Gags, drogas, rebeliões. Chame a guarda nacional esquece de mim. Matou um raso e os rasos matam um dos seus. Pode tentar me apagar agora. Seu desgraçado! Agora uma garota rica está encrancada e veja quem aparece. Um general cinco estrelas e o pai bilionário. Desgraçado, eu te mato. Você está morto! Você está bem? Eu encontro a vadia! É só me tirar desse buraco! Você não vai alugar algum, Negrinho! Calha a boca! Eu peguei uma prisão perpétua! Eu não tenho nada a perder! Me faz um favor, me leva pro Vietnã! Peguei! Ninguém tá sabendo? Pegaram uma garota no Vietnã! Aí, cara, eu encontro a sua vadia! E lutar lá não é nada comparado ao que eu vivo aqui dentro! Eu também tô nessa, melhor do que ficar nesse inferno. Já não fez o bastante. Acho que você que não fez o bastante, senhor. Repete isso. O que o irmão está tentando dizer é que tá curtindo o sistema, reciclando a gente até a gente morrer. É isso aí. Qual vai ser? Vamos saindo, vamos saindo. Se eu fizer isso, eu quero levar alguns garotos comigo. Espere um pouco, Oliver. Não quero colocar os garotos em perigo. quero a sua filha de volta? É, eu a quero de volta. Tá bom. Eu quero um perdão incondicional para os que sobreviverem à missão. Vamos pensar em alguma coisa. E mais uma coisa. Não é negociável, então nem tente. Foley, eu quero uma doação de 10 milhões de dólares para o Centro Juvenil. Bolsas, bibliotecas, o que precisar. Estou bem. Sorria, Prescott. Pode deduzir do imposto. Sr. Brophy, dois assassinatos em primeiro grau. Um coreano e um mexicano. Nada de negros, Brophy. Estou louco para pegar um. Não é uma atitude muito cristal. Tô um pouco me deixando. Hum. Você tá rindo de quê? Você. guarda E aí, como é que é? Eu vou com você? Eu vou com você? Senhor Lopes, por acaso não sabe nada sobre o assassinato brutal do Jenks esta manhã, não é? É, eu sei alguma coisa sobre isso. Aqui nada acontece sem eu saber. Mas eu não vim aqui para falar sobre o idiota do Jenkins. Olhe para mim quando eu falar com você. Faça o que é preciso para proteger o que é meu, cara. Não tenho muito nesse mundo, mas uma coisa eu tenho. E nenhum homem vai tirar isso de mim. Ah, é? E o que é? Orgulho. Respeito. Eu morro por ele. E mato por ele. É assim. Se tem um problema, eu te ajudo a resolver. Eu não quero nada, eu não estou pedindo nada. Você se acha um figurão, não é, garoto? Vendendo drogas, brigas de gangues. Eu vou dizer uma coisa. Você não passa de uma desgraça, seu parasita. Então não vem me dizer o que vai fazer por mim. Porque você só sabe tomar. O que mais existe? O que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar além da minha vida? O que eu tenho é o que eu quero, tá entendendo? Qual é o seu problema? Se acha que é uma soturona como eles, experimente. Estamos falando de uma situação de combate. É, eu não sou burra, Sherlock. Os meus pais foram mortos quando eu tinha cinco anos. E desde então, eu sempre passei de um pervertido para o outro. Até que, um dia, eu decidi que não ia aguentar mais isso. O próximo que me tocou, eu peguei um machado e comecei a balançar. E, quando eu terminei, não sobrou quase nada dele. Michael Greer, também conhecido como um monstro. Diz aqui que matou dois homens só com as mãos. Estuprou e matou uma garota antes de fazer 15 anos. Eu acho que devia te fazer um favor e eu mesmo te matar. Por que deveria ter uma segunda chance? Não soltá-lo. Onde aprendeu a lutar desse jeito, Léo? É, é. Dragão Vermelho. Era uma gangue? O restaurante chinês onde trabalhei. Um dos cozinheiros me ensinou. Não deixe esse discurso enganá-lo, senhor. Parece que o papai dele não estava dando uma mesada o suficiente. Então matou os dois. enquanto dormiu. Isso é mentira. a garganta dele. Não, isso é besteira. Eu só quero uma chance. Leva o cara para a solitária. Esperem aí. Quero os papéis de soltura dele junto com os outros. E não estrague tudo. Muito obrigado. É, Sr. Tolliver, eu não vou decepcioná-lo. Pode acreditar nisso. Para frente, meu nome é Major Howard Tolligan. E antes de irmos, eu quero deixar uma coisa muito clara. Há várias possibilidades que alguns não voltem dessa missão. Se um de vocês tiver alguma dúvida sobre participar desta operação, pode desistir agora e voltar para a prisão. Ninguém vai perguntar nada. Muito bem, senhores. Moça, vamos lá. Vamos arrepiar. Aquele negócio não acabou só porque a gente está aqui. Está me ameaçando? Não é uma ameaça, é uma promessa. Eu não acredito que eu estou arriscando a minha vida com um bando de pivetes. Estou achando ótimo esses negros e mexicanos se matarem. Era tudo o que eu queria ver. Um bando de perdedores é o que vocês são, sabiam? Aí disso? ninguém te perguntou nada, sacou? Caramba! Vietnã! Igualzinho aos filmes. É, cadê a música dos anos 60? Rob, quando é que vai tirar essas correntes? Espera aí! E aí, gatinha, já que a gente está aqui, você podia me fazer um favor. Aí, deixa eu pegar minha faca e fazer um favor para o mundo. Tudo bem, todos para o helicóptero. Vamos. Helicóptero? Ninguém falou de helicóptero pra gente. Vocês têm exatamente um minuto para tirar toda essa tralha, andando. Andando, andando, Boots, rápido, rápido. Nos encontre aqui em três dias, às seis horas. Se não estivermos aqui, é porque não vamos voltar. Certo, boa sorte. Qual oh, é? Eu preciso esclarecer uma coisa. Querem brigar? Então comecem comigo. Uh -huh. Peguem suas coisas. Major. Oh, no, I can't. Agora escuta. Nosso objetivo é este. O avião caiu perto do Rio Vermelho. O acampamento do Mock fica nessas colinas, passando a fronteira. Como estão vendo, vamos ter que andar por muitas florestas para chegar até o Mock. E vamos andar centímetro a centímetro, metro a metro. O que, que é? Não temos um tanque? Não, não temos um tanque. Ah, então eu vou roubar um. Como sabe se a vadia está lá? Não é uma vadia, idiota. É vadia, sim. Tudo que é mulher é vadia. Vadido. Vai se danar. Parem com isso, vocês dois. Em resposta à sua pergunta, Mock controla toda essa região. Se ela estiver viva, ele está com ela. A gente entra, pega a garota e se manda. Hum, sem problema. É isso aí, sem problema. Só que vão ser sem contra um e gente lutando pelas suas vidas. O que você acha que estamos fazendo aqui? Vamos começar o treinamento às cinco horas. Treinamento? É, Sr. Lamb. Se pretende nos matar enquanto dormimos é sua chance. Você vai ficar de vigia. E os demais durmam bem. Ei, quer saber? Eu não vou dormir essa noite. Não. Treinar? Boas notícias, Gabriel. Sabemos quem você é. E sabemos quem é seu pai. Graças ao satélite News do satélite News, uma mulher americana estava no avião das Nações Unidas, derrubado na última quinta no Vietnã do Norte. O porta-voz confirmou que a mulher era Gabrielle Prescott, filha do magnata bilionário da Biotech de Emerson Prescott. Acreditam que ela foi capturada pelos guerrilheiros da Frente da Libertação Nacional, um movimento revolucionário dedicado à destruição dos acordos políticos e comerciais entre os Estados Unidos e seu antigo inimigo, Vietnã do Norte. Em três meses, com você como refém, nossas forças ficarão dez vezes mais fortes. O bastante para destruir Hanoi. Acha que meu pai vai ficar sentado enquanto estou apodrecendo nesse buraco? É, com os americanos nunca se sabe. Mas no seu caso, as chances são boas. Além do mais... Estou contando com você. Eu não posso comer isso durante três dias. Isso foi o que sobrou do Vietnã. Tá podre. Por que não pede ao Tolliver para trazer o cheeseburger para você? Não é isso, não quer seu, valeu? Devem ter esquecido a pimenta e a melancia, né? Por que, que você não cala tá essa sua boca, Eu o O Toliver frio, o Toliver está boca Você também. Bom dia, senhores. Vamos lá de pé. Agora! Olhando para frente, posição de sentido. Olhando para frente, baixinho. Ombros para trás. Butts. E seu café? Uma droga. De agora em diante, quando eu fizer uma pergunta e você me responder... a primeira e a última coisa que sairá da sua boca será... Senhor! Ah. Você entendeu? Ah. Acho que você não ouviu direito. Eu disse... Se estiver falando comigo, a primeira e a última palavra que sairá desse buraco sujo será, Senhor! Agora, você entendeu? Senhor, o meu saco está doendo, Senhor. Agora vou perguntar de novo. Como estava seu delicioso café da manhã? Senhor, estava de embrulhar o estômago de qualquer um, Senhor! Então, se acostume com isso. De agora em diante... Vocês vão viver, andar e respirar como soldados! Estão numa missão para salvar a vida de alguém para variar! Não só de vocês! Ah, eu trabalho melhor com uma belezinha de uma Uzi. Como é que você sabe de trabalho? Trabalhei no seu amiguinho lá no beco Monstro e Vasquez! Não é exatamente o que eu estava esperando, senhor. O um monstro parece um orangotango careca. Vem cá! Vem me pegar, vem! Ah, Só não, espera, espera isso pra onda! Sai de cima de mim! A garota sabe lutar. Safado! Ah. Ah. Bem, aqui não é o velho oeste. O ah! que, que é, bro? Você estava na frente, não viu esse buraco, idiota? Eu não estava na frente, ele que estava, eu estava no flanco. A boca, Como é que vamos sair daqui? Na próxima não vão ter que se preocupar em sair daí. Vão ter muitas varetas de bambu nas costas. Sugiro que se controlem e descubram quem está fazendo o quê e por quê. Bert, tira eles daí. Tá legal. Aí, quando subir tem que chegar junto, valeu? Cala a boca e tira a gente daqui. Vamos sair de manhãzinha. De agora em diante, é todo mundo de olho aberto o tempo todo. Nossa primeira parada é a Bahia Móquia. A gente está precisando de umas gatinhas, sacou? Vai dormir, vai precisar disso amanhã. Bruff, apaga esse fogo. Major Oliver eu só queria agradecer por me escolher, senhor. Eu não quero jogar água fria em você, mas não escolhi por ser pãozinho. É, eu sei. Mas está me dando uma segunda chance, senhor. Você fica de vigia. Apertado. Quer vir comigo? Tem água, hein? Tem, sim. Ah, me dá um pouco. Pode esquecer. Ah, o que que há? Eu estou sem água. A gente tem que ficar junto. Lembra do que ele falou? Me dá essa água aí, vai. Se tocar na minha água, eu corto a tua garganta, entendeu? Fiquei abaixado! Fiquei abaixado! Jorge está vindo! Eu isso? não estou vindo! Cuidado com a Ainda estão lá? Estão. Não! Ah! Pare de atirar! Parem! Só alguns bandidos. Agora peguem suas coisas e vamos dar fora. Leandro, vai lá. Uma lanchonete por aqui, né? Ah, meu Deus. Só pode ser brincadeira, olha só. Quer saber de uma coisa? Essa ponte não tinha em nenhum mapa. Agora, atenção. Eu vou dar uma checada. Lembre, você vem comigo. O resto da cobertura. Estão tá ouvindo isso, O senhor é o chefe, senhor. Quando chegarmos ao outro lado e controlar a área, vão receber um sinal de mim. Até lá, ninguém se mexe. Entendido? Entendido. Vamos. De cara no chão. E você adoraria, né? Ver mais um branco morto. Qual é o seu problema, hein? O que, é que o Bruff está fazendo? Segura com força! Segura a perna! Segura! Vai! Puxa ele! Vai, vai! Prótimo! Esses desgraçados! Eu mato! Eu mato todos eles! Pegaram o Tolliver e os outros! Vamos atrás deles. Esquece. Eu enchi o saco, eu vou -me embora. Não vai, não. O Tollider nos trouxe até aqui. Temos que fazer alguma coisa. Fazer o quê? O que a gente vai fazer? Estão todos mortos! Estão mortos! Estão mortos e somos os próximos, eu vou embora! Eu ia fugir ontem. Mas eu não disse nada a ninguém. Se tentar fugir agora, eu juro por Deus que eu vou matar você. Pode acreditar nisso. Olha aqui, você tá com a gente ou tá contra a gente? Anda, brof. Liberta a sua mente. E o corpo vai andar. Vamos nessa, cara. Vamos. Algum dos super condenados tem algum plano? Eu não vou morrer assim! Eu não vou morrer assim! Desgraçado! Eu quero matar! Eu vou matar esses desgraçados! Me escutem vocês. Vou aguentar firme. Em pânico não se peça. se não pensarmos morrer! Droga! Droga, droga! Pode rir, cara, pode rir! Você tá morto! Seu desgraçado, você tá morto! Morto! <risos> LOCA LOCA! Deixa ele embaixo, cara! Ah, Deixa ele embaixo! Ah, Deixa ele embaixo! Ah. Ah não. ah, não, não, não. E daí? Eu acho que esse cara tem medo de mulher. Não tenho medo de nada, não, tá? Vamos dançar. Eu já volto. Não, não, não. por quê? Não, não. não. medo de é, Você não está entendendo. Olha, eu tenho uma garota. Quem é? a sua vadia? Não é vadia, o nome dela é Carmelita. Caramba, ela é legal. Mas espera aí, o que ela tá fazendo com você? Estão há quanto tempo juntos? Quatro anos. Caramba, quatro anos? Eu não ia aguentar quatro dias. Eu vou me casar quando eu voltar. Quero filho. Você não quer ser filho? Ah, não é, eu sou muito novo para isso. Que deu um saco, não é? É. Antes eu não ligava a mínima para morte. Mas aqui na floresta, as pessoas morrendo. Só consigo pensar em continuar vivo. Tá tudo bem entre a gente? Aquela droga acabou? Agora eu não quero falar sobre aquela droga agora. Não, cara, acabou. Me escuta aí. Aquilo foi lá. Estamos aqui. Não é, pessoal. É sobrevivência. Eu preciso saber. Acabou? Vai acabar quando eu acabar. Se é assim que você quer. Oi? Oi. Sua garota te largou? Meio o quê? Ah... É... Não, não, não, não. Eu só estava me divertindo. É... Eu vim conversar com você. É? Sobre o quê? O clima acabou. É irmãozinho, tem umas gatas lá em cima. Qual é? Obrigado, idiota. Espera aí, eu só tava querendo. É, eu Não quero ver essa besteirada. Não vale a pena, tá? Eu só tava dizendo que é, obrigado. tem algumas gatas lá em cima. Oliver. O que é, soldado? Eu queria que soubesse que eu não matei meus pais, senhor. E, e a polícia estava errada. Tem que acreditar em mim, senhor. Essa é a pura verdade. Não importa se eu acredito ou não, Weber. O que sei é que você é um ótimo soldado. Tá ok, ok, Léo. Eu acredito. Obrigado. Larga isso, Vasquez. Você é um animal imundo. Larga isso. Tira ela daqui. Não sei o que aconteceu. Aquela garota é maluca. veste Aí, pessoal, olha que tá chegando. Peguem suas coisas e saiam das janelas. O que que está o prof? matar todos Olha, eu provo, cara. Apareça, americanos, ou ele morre. Precisamos agir. Deixa para lá. Aquele idiota merece isso. Seu filho da mãe. Não, ele tem razão. Não podemos fazer nada. Vamos embora. Eles é que são os inimigos. Quanto mais matarmos, menos vamos ter que enfrentar depois. Se formos para lá agora, estaremos em desvantagem. Poderíamos prejudicar toda a operação e sermos mortos. Quem quer arriscar isso? Eu quero, senhor. Eu também. Vanessa. Mostra? Tô sempre pronto para brigar. Ele morre em 15 segundos! Buds, Vasquez, vocês vão dar cobertura da janela de cima. O resto vai vir comigo. Agora vamos. Andem! Eu nem sei o que estou fazendo. Eu nem gosto daquele careca desgraçado. Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vai, eu vou dar mais. Desculpe, tudo bem, esquece. pode me dar uma bota? O acabou. Acabou, cara. Acabou. Faz um favor, mano Dá isso para a Você vai ficar legal. Entrega pra ela. Você vai ficar legal. Robin. Acorda, cara. Vamos embora. Precisamos ir embora. Vamos! Vamos sair daqui depressa antes que todo mundo morra. Vou vingar o Lopes de um monstro. Por favor, corta minha garganta. Eu não sinto pena de você. Me mata, me mata. Devia ter deixado eles me matarem. Eu não pedi para vocês me salvarem. Por que não me deixaram morrer? Por que não me deixou lá? Devíamos ser uma equipe. Seria irmãos? Você não entende? Eu não sou seu irmão. Eu não dou a mínima para salvar aquela garota. Eu não dou a mínima para vocês. Eu sou assim. Isso é o que eu sou. Era isso que meu pai queria. Foi isso que ele me ensinou. Mate todos os negros, os mexicanos, os judeus, os chineses, todos eles. O inferno! Eu matei o monstro. Eu matei o Lopes. Me, me perdoe. Bom, gente. É a hora da vingança. Abaixo! Já temos nosso transporte pelo rio. Senhorita Prescott. É bem simples. Se quiser lhe ver, vai ler isso. Eu já disse que não vou ajudar a obter mais armas para matar pessoas. Você, Ailin. Está matando todos um a um. Não, pare. Tudo bem, eu vou ler essa maldita mensagem. Meu nome é Gabrielle Prescott. Fui enviada para cá, pelos Estados Unidos, como espiã. O General Mock concordou em preservar a minha vida... em troca de 10 milhões de dólares em armamentos. Não faça isso, pai. Só me sorte. Não deixe ele matar mais pessoas. Ah, chega! Seu pedido era o que precisávamos. É o bastante para o seu pai. Ele vai ter essa vida para se lembrar de você. O acampamento do moto fica depois dessa salinência. Voltamos antes para o escurecer. É, eu estava doido para me livrar dessa sacola. Não se mexa. Pelo amor de Deus, o que, que você estava levando aí? Só umas cuecas sujas. Eu não sabia que ia explodir. Não se mexa. Não se mexa quer dizer não se mexa. Se mexe vida picadinho. fazer alguma coisa. Fica quieto, senhor. Cadê o grupo? Cadê o grupo? De Então é aqui que aquele safado se esconde. Parece. Protegido. Deve ter dez ou doze aí no lugar. As torres estão bem armadas. Duas metralhadoras calibre 60 e uma GL7. É, eles não estão brincando. Dá para ver onde estão mantendo a Gabriele? Não. Provavelmente está bem vigiada por aí. Se ainda estiver viva. Senhor, como vamos passar por aquelas torres? Agora a principal preocupação é localizar a Gabriele. Podemos estar arriscando mais vidas por nada. Só sei que é melhor ela estar viva. Eu não vim até aqui para matar o Moki. E vocês podem ter certeza disso. Aguenta firme, tá? Eu volto já. Eu vou olhar mais perto. Esse cara é doido. Será que deixaram ele cair de cabeça quando era bebê? Está viva. Escutem. O campo está cercado por cargas incendiárias. A Gabriela está no buraco no centro do campo. Mas antes temos que destruir as torres. E como vamos pegar todos eles? Com isso. Eles estão armados e prontos. Ei, Evans, fica com a torre do lado leste. Onde fica isso, senhor? É, e você, Vasquez, destrua aquela. E o jipe e os helicópteros? Não se preocupe, fica para depois. Lembre, fique com a torre ao norte. Depois que colocar a dinamite, ninguém se mexe até receber um sinal meu, entendeu? Mas, senhor, e quanto a Gabriele? Quando os explosivos detonarem, aquilo vai virar o um inferno. Mate quantos você puder, que eu me preocupo com ela. Como está o braço? Ah, está legal, eu vou conseguir. Tudo bem. Foi para isso que viemos, gente. Vamos trabalhar. essa garota agora Pegue o tolico. O detonador. Oh. Pode ligar esse negócio? Eu posso tentar. Eu salvar vocês. Bom trabalho, soldado. Vamos sair daqui. Vamos lá, cara. Vamos lá.